muita gente pediu as caixas de 50 dólares e elas voltaram mas eu tenho que esclarecer uma coisa porque tem muita gente nos comentários que me pergunta mas isso e como que você não sabe o que vem nas caixas meu filho aí eu resolvi explicar pra você um pouquinho melhor no site de leilão tem um amigo meu aí do brasil que ele sabe o meu login o meu usuário e minha senha então ele entra com a minha autorização e ele pega alguns itens que estejam muito baratos porque ele sabe o preço das coisas Aí você deve perguntar, mas ele deve ser bem vagabundo, né? Não, é que ele trabalha é, com o computador, na internet. Então, ele vira e mexe, ele tá fazendo alguma coisa assim. E aí, essa semana, eu falei pra ele, ó, pega alguma coisa aí pra eu fazer um vídeo, uma coisa que seja interessante e bem baratinho. Então, a gente vai descobrir junto o que tem aqui. Você tá vendo que tem dois envelopes e duas caixas. Eu até fiquei meio surpreso, porque eu falei assim, ué, não era um negocinho só? E aí, eu pensei, será que eu faço quatro vídeos mas aí, eu fiquei pensando também, um vai ter um negocinho só, outro vai ter um negocinho só. Vamos fazer já um compilado com tudo que aconteceu aqui. E aí, vocês têm mais conteúdo para ver num vídeo só e essas coisas assim. Então, vamos começar. Você tá vendo que eu não tenho mesa aqui? Então, eu vai ser desse jeito aqui, uma caixa em cima da outra, que vai ser como mesa aqui. Então... Tudo certo, Eu tô mudando as coisas aqui, mas tá uma bagunça que vocês estão vendo Vocês estão vendo que tá uma bagunça aqui, né? Mas vamos começar, esses envelopes aqui eu vou deixar pra depois vou Começar por essa caixinha aqui, porque ela é a mais pesada e foi a que mais me chamou a atenção E eu quero começar logo pela, pelo filé mignon, né? Pelo que tiver de melhor E aqui parece que tem mais itens Mudei de estilete, estilete azul eu não sei onde tá, deve tá aqui Mas eu não sei onde tá, eu vou gravar logo então com esse aqui mesmo como sempre, eu vou deixar a caixa virada para você. A gente vai descobrir junto o que é que tem nessa caixa. Muito bem embalado o negócio aqui. Hein? São jogos de Super Nintendo. Ou Super Famicom aqui no Japão. Aqui? NBA Pro Basketball. Twin B Rainbow Bell Adventure. Da Konami. Suzuka 8 Hours. Da Namco. Human Grand Prix 3. Esse aqui eu joguei muito, né? Fighting Eleven 2. No Ocidente é o International Superstar Soccer Deluxe. Dragon Quest V. Aoki Densetsu Shot. Dragon Quest 6. Pelo menos veio corrida de cavalo. Pelo menos até agora, né? Opa! Top Racer ou Top Gear. Olha só. Jogaço esse aqui hein? Já fiquei bem contente. Apesar que esse jogo é baratinho aqui no Japão. Ou oh, aí sim, hein? Bomberman 3. Mario Kart. Você vê que tem assinatura o japonês fica assinando os jogos que é deles, não é o um costume do caramba. Dois Mario Kart é um seguido do outro. Um seguido do outro. Um com assinatura e o outro sem. Tá demorando, tá demorando. Ó, corrida de cavalo aqui, ó. ó. O nome desse aqui é Keiba 8 Special. Special. Um jogo de patinco. Patch Slot. chorro. Jogo de beisebol. Não sei como que foca isso aqui aí. Foca, fi. Um jogo de baseball. O cara gostava. Dragon Quest mesmo, em Dragon Quest 3. Dragon Ball 2. Super Metroid. Vou contar uma história para vocês que eu não sei se é culpa minha ou se não é. Mas assim, esse jogo aqui, eu tenho ele bem zeradinho. Foi um dos primeiros jogos que eu comprei quando eu cheguei aqui no Japão. Espera aí, que eu tenho na caixa é zeradinho. Aqui, ó. Esse aqui é o que veio aqui, né? Mas esse aqui tá meio, meio zoado. Você pode ver aqui que ele não tá zerado, mas vou pegar o meu aqui. Ó, esse aqui tá no estado de novo aqui. Inclusive tem até ó, os papeizinhos, até tem um, um cardzinho aqui, ó. Tá zerado. Manual aqui, ó. Perfeito. Opa. manual aqui, ó. Perfeito. Em comparação aqui, ó, você vê que esse aqui tá até mais, mais escurinho e tal, né? Todos os jogos de Super Famicom aumentaram aqui no Japão. Mas tem uma coisa bem interessante, que muita gente não sabia que o Metroid japonês, ele tinha a opção de colocar em inglês. E aí o que acontece? Esse jogo aqui, tava numa faixa de preço até interessante, tava até você fácil de você comprar. Quando eu falei isso, não sei se foi por minha causa, mas pode ser que não seja, sei lá... Mas o preço desse jogo aumentou pra caramba. Hoje é improvável eu conseguir encontrar um jogo desse aqui na caixa, nesse estado de condição, a um preço razoável. Por isso que eu sempre falo, os valores do mercado japonês, eles dependem muito do ocidente. Se o ocidente quer aquele jogo japonês, o preço aumenta. Se o ocidente não quer, aparece aqui, eles ficam vendendo a centavos aqui dentro do Japão. Super Metroid é um exemplo disso, que era um jogo que era não era barato mas é um jogo acessível hoje já é um jogo é, incrivelmente caro até para os padrões japoneses eu fiquei curioso em saber até quanto que está mas eu vou falar para vocês que eu não encontrei esse jogo aqui nem para vender no site de leilão aqui pelo menos nesse momento deve ter algum por aí tal mas é, nas lojas que eu vi tá em torno de 20 dólares luz assim né se você se encontra até mais de tem vezes que encontra até 30 dólares luz hein? então você imagina que esse jogo aqui ele tá valendo uma graninha hein? nem sei quanto que tá aí depois eu procuro um japonês no Mercado Livre para ver quanto que está ou melhor me diz aí nos comentários quanto que tá no Mercado Livre um jogo de pesca eu gostava do jogo de pesca do Super Nintendo esse aqui é o Tsuritaro e acabou, plástico vazio Vamos ver quanto que ele pagou nesse lote Vamos ver quantas quantos cartuchos tem 19 cartuchos e um Super Metroid Que coisa hein, o Super Metroid Até deixar ele mais visível aqui Então 19 cartuchos e o Super Metroid Vamos ver o preço que ele pagou Olha aqui, tá escrito 19 unidades Super Famicom Foi... 13 dólares e 90 centavos vamos fazer a conta aqui para ver quanto que saiu cada jogo cada jogo saiu por 73 157 74 centavos de dólar mesmo sendo luz eu vou te falar que o super metroid se eu vender agora no site de leilão, por exemplo, eu consigo tirar toda essa grana aqui. Vamos ver quanto que tá um Super Metroid no Mercado Livre? Tá certo que o Mercado Livre não é parâmetro para nada. Porque o Mercado Livre coloca uns valores exorbitantes. Mas eu encontrei esse Super Metroid de Super com por R$369. Não compra não, tá muito caro. Agora eu vou usar a caixa embaixo dessa caixa pra gente ver. Essa caixa aqui, ela... Não sei, ela tá leve demais. Eu não sei o que, que é, mas tá leve demais. Eu até ia deixar ela por último, porque eu acho que não vai ser nada demais. Mas vamos lá, né? Vamos por ela mesmo, porque ela é, vai ser a base, né? Ela vai ter que ficar aqui e eu vou ter que usar ela pra mostrar os outros itens pra você. E como sempre, vou deixar a caixa virada pra você, pra você descobrir junto comigo o que que é. Opa. É um videogame, é um Super Cassette Vision. Se vocês verem no cenário, aqui também tem um Super Cassette Vision. Acho que esse aqui é o Junior. Ah, desculpe, esse aqui é o Cassette Vision, aquele lá, esse aqui ó, é o Super Cassette Vision. Na verdade, isso aqui é um Pong, tá? É um videogame lá da segunda geração. Você vê que ele não tem nem joystick, você tem que jogar com esses, esses botões aqui em cima. E ele também tem uma entrada de cartucho aqui. A única coisa interessante é saber quanto que ele pagou nisso aqui. Vocês não conseguem sentir isso aqui, mas ele tem um cheiro de plástico novo, sabe? Uma coisa bem interessante. E ele não é levinho não, ele é meio pesadinho. Eu não encontrei o valor, mas tem uma coisa melhor ainda, porque tinha o um papelzinho com a nota. Aí você pode ver, ó, que ele pagou 27 dólares nisso aqui. Pra mim não foi barato não. Mas é um ótimo item pra fazer um vídeo, já que tem o Cassete Vision e o Super Cassete Vision, que é o seu sucessor, digamos assim. E também tá dentro do orçamento. Então tá bom. Pronto, agora voltou a ser a minha. Agora vamos pra esse pacote aqui. Aqui ficava o endereço, tá? Que eu ranquei. É um jogo. É um jogo também de Super Famicom. Caixinha verde. Hum já tô me interessando em saber que jogo que é esse. Opa. The Legend of Zelda: A Link to the Past. Eu vou falar para você, olha aqui a frente, o verso, parece que saiu da loja, né? Olha só aqui, ó, tá brilhando a caixa. Brilhando mesmo, tá no nível do Metroid que eu mostrei para vocês agora há pouco. Vamos abrir aqui. Olha só esse manual tá no plástico ainda, né? nossa o cartucho está novo, incrível, simplesmente sensacional, eu acho que ele não pagou barato nisso aqui não, vamos ver né, inacreditável, ele pagou 11 dólares, eu vou falar que tá extremamente barato porque eu tenho esse jogo aqui olha só isso aqui esses dois aqui eu ainda nem abri inclusive né esse aqui custou bem barato acho que foi um centavo sério mesmo foi um centavo no lote aí veio lá mas ele também não tá nada bonita caixa tal né e esse aqui que ele ele está você pode ver que é ele já não está nem verde ele está azul nenhum dos dois eu, eu abri ainda mas nem se compara ao estado daqui, desse aqui que eu mostrei para vocês. Ó. Esse aqui está perfeito. Vou até abrir para mostrar o cartucho para vocês. Porque já que tá aqui, né? Vamos abrir. Vocês merecem isso. Acabei de tocar no micro. Ó, oh, ele não veio o berço. Não, o cartucho, olha. Ele tá... Ah, não. Ó, ele tá... Duas cores, ele tá bicolor, bem diferente desse aqui que ele pegou né? Então, mais o cartucho em si, ó, ele está em perfeitas condições Manual também não tá igual, novo, que nem tá aquele lá Tô derrubando todos aqueles jogos lá Pô, o negócio, do as fitas do Super Nintendo tinham essa, essa vantagem, eram quadradinhas As fitas do Super Famicom são meio arredondadas na ponta Esse negócio aí, todo torto aqui, cai toda hora, é esse aqui já é um plástico. Esse aqui, nossa, é, foi num lote que veio que tudo era um centavo. Então, deve ter sido uma beleza também, né? Nossa, o berço. Olha só o berço. Minha gente. Esse berço já faz parte do cartucho. Olha que coisa. E também, ó, ele, ainda, ele tá começando a mudar de cor. Mas o cartucho tá em perfeitas condições. E olha, ele veio... Esse negocinho aqui aqui é do, do próprio jogo aqui, é um esse cardzinho que não tem naquele lá, hein? Eu vou transferir esse card aqui para aquele lá que não veio, que esse aqui. E o manual também tá meio amassadinho Mas cereiro do bolo é o berço Olha só, o berço já faz parte do negócio, quase que se incorporou assim. É uma simbiose já no cartucho. Tá aqui, ó. The Legend of Zelda Link to the Past japonês. Zerado, parecendo que saiu da loja Eu é acho difícil Superar o Metroid e superar o Zelda né? Mas vamos ver o que é isso aqui Não faço ideia Do que, que é, parece que é um controle É um controle Sem fio De Super Famicom Esses controles aqui não eram bons Eu vou falar que um amigo meu tinha E não eram funcionais Eu vou explicar para vocês, espera um pouquinho Vou pegar esse Super Famicom para vocês entenderem bem como que eram ruins esses controles aqui. Ó. Esse aqui era um receptor infravermelho. Claro que nos anos 90, quando você via um controle sem fio de Super Nintendo ou de Mega Drive, você ficava nas nuvens. Achava isso sensacional. Mas o problema estava nesse trocinho aqui, que você encaixava na entrada dos controles mesmo. Você encaixava aqui, ó. E aí essa luz acendia, e você pode ver que nos controles também tem a mesma coisa, esse receptor infravermelho aqui E tem aqui e tinha aqui também Você não conseguia jogar em qualquer direção, você tinha que estar tá bem na frente desse troço aqui Para os dois conseguirem se comunicar, era uma linha reta Se você saísse um pouquinho, você perdia a sensibilidade e não conseguia mais fazer nada no jogo o legal é que você pode escolher entre os controles qual que vai ser o player 1 e qual que vai ser o player 2 mudando nessa chave aqui aqui embaixo ergonomicamente é bem legal de jogar os botões são bem bons mas eles quase nunca foram muito usados eu tenho certeza porque tinha esse empecilho esse problema um amigo meu tinha isso aqui eu vou falar para você a gente nunca jogava com esse troço aqui esse troço aqui era horrível eu achava que controle sem fio se continuasse daquele jeito nunca ia pegar mas graças a Deus mudar a tecnologia. Porque essa tecnologia infravermelho é do pinote. Isso aqui tem que ser bem barato. Porque ninguém quer esse negócio. Ninguém gosta desse negócio. Nem colecionador. Porque não tem boas lembranças. E também porque é um negócio que ninguém quer mesmo. Não é funcional. Não é legal. É. É. E aí? Realmente foi bem barato. Foi 1,77 centavos. Tinha que ser. Porque esse negócio é uma bomba. Tentei arrumar as paradas aqui, mas eu não tenho mesa, as caixas de papelão aqui vazaram tudo, ficaram uma beleza isso aqui. Mas eu quero saber de você, o que, que você achou, se valeu a pena esse lote? O que, que você gostou mais do lote? Foi o Super Metroid? Foi algum outro jogo? Foi o International Super Star Soccer? Me fala aí o que, que você achou de mais interessante? Teve o Cassette Vision, teve também esse controle de Super Nintendo sem fio.